eu tenho uma crença pedagógica em que a gente pode ensinar e aprender na ludicidade. E foi isso que me trouxe a esse curso. Esse curso me promoveu, em primeiro lugar, o autoconhecimento. Em segundo lugar, ele me trouxe a questão do autocuidado. O autocuidado de quem ensina, o autocuidado do grupo, o autocuidado de quem está aprendendo também. É, é bastante desafiante porque a gente trabalha muito com o imprevisto e o que é mais bacana ainda é que a gente tem um senso de coletividade. Isso aqui é uma aprendizagem para a vida. Aquilo que os grandes teóricos falam sobre o humanismo, aqui a gente aprende o humanismo na prática. Vem com a gente, tá? A gente te aguarda aqui.